Quer passar do nível do Facebook e obter mais resultados com as redes sociais? Então vamos ter um workshop intensivo de Facebook Avançado com a oferta do livro Redes Sociais 360, onde tem naturalmente um capítulo de Facebook de estratégia e das várias redes sociais, sendo um manual excelente complemento da formação. E Neste dia nós vamos ver como definir uma estratégia assertiva no Facebook, criar vídeos profissionais e transmissões profissionais do Facebook para uh, alcançar mais audiências e aumentar a sua notoriedade, como criar outros conteúdos atrativos para ter mais alcance, criar campanhas de publicidade eficientes para aumentar as suas vendas e também como é que pode ter funcionalidades adicionais na sua página e sua configuração e também as novidades mais recentes que têm acontecido na área do Facebook e redes sociais para estar a par das últimas atualizações. Para além disso, haverá sempre aqui uma perspectiva 360 e de integração com o marketing digital e as redes sociais. Por isso, para reservar já o seu lugar com a oferta do livro Redes Sociais 360, veja o link disponível no vídeo.